112 Mano, onde eu tô? 3144, eu tô fazendo um mapa .678. e me perdi! Ah não, é aqui mesmo, aqui mesmo, tá. Eu spawnei aqui. Beleza, calma aí. Eu spawnei aqui. Aí eu tô andando pra cima. Você é um soyboy, cringe um repilba Você spawna aqui nesse cantinho. A enfermeira fica tipo... Olaon de 1.69. Pera aí. Como que usa isso? Pss, pss, pss, pss. Que an, que an, que an, que an. Olha se você não me ama Então não me deixe não Fique me fazendo queixa Eu não consigo mudar o Eu e meus manos amam o TTS Saudades TTS. Eu não consigo botar o bagulho pro lado velho. Não consigo, não consigo Dó. Eu não consigo arrastar o negócio para esquerda do Ken, rapaziada. Já fizeram o mapa? Sim, sim, eu sei. já zeraram o jogo. Eee... E, já, e já fizeram muitas coisas. Existe uma coisa chamada se divertir fazendo as paradas, rapaziada. BH é nóis. Mais difícil que aprender japonês em braille.